Ah, esse peitoral que ele está vendo lá no site, todos os tamanhos, tá? No site Animania Pet Mold. Mas também quem assistir a nossa live do dia 24, que é a nossa live de lançamento do nossa edição Primavera-Verão, quem estiver lá na nossa live até o final e assistir a live lá que estiver lá no dia da live, tá? Não é depois que passou a live, que a live ficou gravada, quem estiver lá. Vai receber o tamanho 3, tá? Esse tamanho aqui que a gente tá fazendo aqui, tá bom? E se você quiser comprar os outros tamanhos, né? Não quiser esperar a live, já quer adquirir, ele está lá no nosso site, anima, pet mold à venda, tá bom? Então, bora fazer o que a gente vai precisar, uma meia argola, dois velcros, tá? E os moldes, tá? Esse molde aqui, a gente vai cortar uma vez, tá? É o nosso sanflete da guia. E esse aqui a gente vai cortar duas vezes, tá? O tecido que eu tô usando aqui ele é o jaguar aquele jaguar grosso para sofá, né? De fazer sofá. Eu gosto muito de fazer peitoral com essa peça aqui, tá? Então, ele é esse jaguar aqui, né? É um tecido muito gostoso. Olha só, tá? O bom desse peitoral é que ele não é a, é, duas peças aqui, né? Que a gente corta Se você quiser passar viés ao redor das peças Beleza Se você não quiser Pode fazer da forma que eu vou fazer aqui, tá? O que eu vou fazer? A gente vai Trançar ele assim, né? No nosso molde Tem uma marcação, que é a marcação que diz aonde tem que estar tá um sobre o outro, né? Então é só tu seguir essa marcação ali que não tem erro. Esse aqui não vai desfiar, né? Mas se acaso você fizer a ah, com outro tecido que desfia, aí você pode fazer uma limpeza no overlock, tá? A ah, Chega, mas eu quero fazer ele ju ah, Quero fazer ele a ah, duplo. Aí você corta quatro vezes esse aqui. E daí, faz duplo e vira ele, né? Pra você tá fazendo essa jogada aqui, tá? Então, o cuidado que tem é aqui, ó. Pra ele dar certo, você tem que ter esse cuidado aqui. Sempre colocar aonde tá a marcação aqui, tá? Colocou aonde tá a marcação? Não tem erro, é só você juntar as tuas peças certinho, tá? Colocou onde tá a marcação aqui. Colocou o alfinete aqui. Pra ele não mexer, né? E aqui a gente já Dá um arremate para segurar. Então, como a gente tratar, tá, a gente está trabalhando aqui com a esse jaguar aqui, ele não sai, ele não sai fio, ó, como tu pode ver. Então, a gente não precisa, você pode estar tá usando bagum, tá, napa. Então, não precisa estar tá fazendo a limpeza na overlock. Pode deixar ele assim, tá? Que ele vai Bom, aí aqui eu passo uma costura só para segurar aqui, tá? Então aqui a nossa costura é uma peça super fácil de fazer, né? Aqui, o nosso filete, a gente vai dobrar uma vez para dentro. E uma vez aqui no meio, tá? E vamos pegar a nossa meia-argola. E você pode estar tá usando também fita de bolsa aqui, aquelas fitas... Vocês viram no começo aí que eu fiz um, uma peça, né? O roxinho, que eu fiz com fita, né? Vamos colocar aqui bem no meio, tá? Ó. Dobrar aqui pra, pra dentro aqui. Passar uma costura aqui, tá? Juntando aqui Ficou assim. Agora, é só a gente colocar os nossos velos. Aqui eu vou fazer com a linha branca mesmo. Você pode fazer uma guia, né? Pode fazer uma guia pra acompanhar o peitoral. E se você quer deixar o peitoral mais forte, você usa aqui na cintura essas fitas de bolsa aqui, né? Que você poderia usar aqui também, né? Ficaria legal. E o fecho, tá? Tá? E se for grandão, se for, se for porte grande, né? Porte, você usa um fecho mais forte, tá bom? E uma fita mais grossa, né? Tá bom? É então, um peitoral. Esse que eu tô fazendo é para ambientes internos, tá? Um peitoral para ambientes internos, mas para fazer para ambientes externos. Você, além do, além do velcro, você pode colocar o fecho e é a fita de bolsa. Fazer com jeans também, tá? Fica lindo com jeans. Esse aqui eu usei fita aqui, né? Olha só. Fiz com o nosso nápago aclopado. Uma peça rápida, fácil de fazer e veste muito bem. E se você quer deixar mais forte aqui na cintura, aí você coloca o fecho aqui, tá? Como que você faz isso? Pega o fecho, coloca um numa ponta aqui e a outra na outra ponta aqui, tá? Assim. E ele vai ficar mais forte, pelo menos na cintura aqui, aí que não sai. Aí, ele pode ser usado para passeio externos. Tá bom? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que essa peça aqui é a peça de participação, né? Da nossa live do dia 24. Da nossa live de lançamento do nosso próximo pacote. Do nossa mais nova edição. Nossa edição Primavera-Verão. Então, convido vocês para estarem aqui. Assistindo com a gente a nossa live lá no nosso Instagram. Também vou estar tá transmitindo por aqui pelo YouTube, acredito que sim. Logo mais eu trago mais informações, mas no Instagram e no nosso Facebook eu estarei transmitindo com certeza, tá bom? Então, nos acompanhe aí, assista a nossa live, né? Garanta esse modelito aqui, nesse tamanho, tamanho 3, tá? E se acaso você quiser adquirir as peças completas, adquirir a modelagem completa, está lá no nosso site, Animania Pet Mold. É só ir lá e adquirir também, tá num preço maravilhoso, tá bom, gente? Então, é isso, gente. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Lembrando que o sucesso de vocês também é meu um sucesso. Bora fazer muitas roupinhas pet aí. E, se Deus tá no negócio, sucesso é garantido. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito vocês. Tchau!